Amigos, amigas, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que, no meu entendimento, é um dos assuntos mais importantes da vida humana sobre o planeta, que é a questão da alimentação, segurança alimentar e nutricional da população. Vocês imaginem que o mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas diariamente. A produção, portanto, de alimentos é alguma coisa indispensável, necessária. O interessante é que, no caso brasileiro, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONCEA. Que foi criado, mas que, durante o início do governo Bolsonaro, Bolsonaro desestimulou todos os conselhos entre os quais o Conceia. O Conceia foi praticamente dizimado. Assim como outros programas que tratavam da questão da produção de alimentos e, consequentemente, encaminhavam para enfrentamento da fome. Mas o que é a fome? A fome é uma manifestação biológica, psicológica, que tem tudo a ver com com a grandeza da vida humana. E é interessante a gente compreender que todos os seres precisam ter fome. Nós não devemos eh, nos abster da fome. Porque se você não tiver fome, se a gente não tiver fome, significa que não tem saúde. Todo mundo que tem, que tem saúde precisa se alimentar. E, consequentemente, vai ter momentos em que vai haver uma demanda de alimentos que precisam ser consumidos. E isso é a fome, que tem todos os efeitos biológicos e os efeitos psicológicos também. Mas foi durante a primeira grande guerra mundial que o mundo se percebeu da gravidade da situação, da falta de alimentação. Muita gente ficou sem alimento e houve necessidade da criação de organismos que tratassem a respeito do tema. Tanto é que foi criada a FAO, que é uma entidade encarregada de cuidar da produção de alimentos e da agricultura. Está vinculada às Nações Unidas. É, portanto, um organismo oficial e que tem apoio de todos os, part... todos os, os, os países que fazem parte das Nações Unidas. Ali, então, criou-se a FAO. Ali também nós já tínhamos, então, criado as condições para compreender a necessidade de produção de alimentos. No caso brasileiro, foi exatamente o momento em que se passou a, a, a, a, se passou a ter a preocupação com a questão dos recursos hídricos, da água, a água como um elemento fundamental para preparar a terra e as condições na produção de alimentos. Mas a alimentação ela tem que ser saudável, ela não pode ser só em quantidade adequada, ela tem que ter qualidade. E para ter qualidade, ela precisa ter restrições, como, por exemplo, é, ela não pode ter contaminantes, contaminantes físicos, como papel, plástico, papelão, metais, não podem existir no alimento, o alimento precisa ser limpo em relação a, a sistemas físicos. Também não pode ter contaminantes biológicos, portanto, não pode ter fungo, não pode ter vírus, não pode ter componentes orgânicos, como, por exemplo, restos de animais, que acabam, muitas vezes, compondo os alimentos que são distribuídos e são mandados é, com, é, com como componentes de contaminação. Quando a gente fala, evidentemente, que não pode ter animais, significa que não pode ter o deterioro, produzido pela atividade de animais. Também não pode ter componentes químicos, que sejam nocivos, que gerem problema para a saúde humana, como, por exemplo, componentes químicos, agrotóxicos, pesticidas, que muitas vezes são utilizados na produção de alimentos e que acabam indo para a vida humana, para compor os alimentos que vão ser distribuídos e, consequentemente, consumidos por uma parcela significativa da população. A segurança alimentar, portanto, ela é um tema que tem tudo a ver com saúde pública. Portanto, é um assunto que diz respeito à necessidade da presença do Estado de uma legislação própria, de uma composição articulada entre os poderes executivo e legislativo, entre os diversos entes federados, para que essa alimentação, essa preocupação com a fome e, consequentemente, com a produção de alimentos, seja alguma coisa assumida através de políticas públicas, políticas governamentais, mas que tenham a presença e a participação dos movimentos sociais. É muito importante que os movimentos sociais estejam ativos, componham, os componentes, compõem, façam parte dos componentes que vão, evidentemente, se preocupar com o controle da qualidade e, consequentemente, com o controle nutricional. Tem que haver alimentação de qualidade, tem que ser nutritivo, não pode ter contaminantes. Esses são elementos absolutamente fundamentais para alimentar essas 8 bilhões de pessoas que existem no planeta. E o interessante é que a quantidade de alimento produzido é suficiente para matar fome de outras pessoas. Nós temos produção de alimentos em grande quantidade. O problema é o mercado, a maneira como o mercado controla a distribuição desses alimentos, estabelece os preços e, consequentemente, define quem é que pode ter acesso e quem é que não pode ter acesso aos alimentos. Portanto, faz parte do modelo do modelo de civilização que nós utilizamos, especialmente nesses tempos em que predomina o capitalismo, em que o mercado define quem vai poder ter acesso ao alimento e quem não vai poder ter acesso ao alimento. Quantos são, quantas são as circunstâncias em que nós assistimos que produtores rurais despejam aquilo que produziram ou ignoram, por exemplo, produz batata e depois chega à conclusão de que não vale a pena fazer a retirada da batata nos solos porque o custo disso será muito alto. Produz leite e, para poder equilibrar os valores correspondentes ao que está estabelecido ou aquilo que interessa no sistema produtivo, uma parte significativa dessa produção é jogada nos rios, é jogada nos vales, enfim, nos lugares onde esse produto pode ser destruído. É uma coisa lastimável, mas é assim mesmo que funciona. No caso brasileiro, em 2003, o governo brasileiro criou um programa chamado Fome Zero. O Fome Zero tinha como objetivo entregar uma parte de recursos financeiros para as famílias, especialmente para as famílias que têm filhos em escola, que os filhos frequentam essas escolas, para poder garantir que essas crianças estivessem, de fato, nas escolas. Então, o Fome Zero, de alguma maneira, disponibilizava recurso financeiro para aquelas famílias. E isso teve um papel fundamental. Porque, principalmente nos lugares onde a pobreza campeia, esses alimentos, essa, esses valores destinados, que, embora aparentemente sejam muito pequenos, mas eles serviram para muita gente fazer suas compras daquilo que é o indispensável para a vida humana, dos seus familiares. Com isso, então, movimentou a atividade comercial, a atividade de consumo. e Grande parte da população teve acesso, não apenas à alimentação, mas a alguns produtos fundamentais para a higiene, para condições de vida humana. Portanto, o Fome Zero teve um papel absolutamente decisivo, muito importante, embora ele tenha sido gradativamente desarticulado. Mas, juntamente com o Fome Zero, foram criados outros programas, como, por exemplo, a possibilidade das prefeituras municipais, dos governos, comprarem dos produtores rurais da produção familiar, dos assentamentos, comprar diretamente e, consequentemente, estimular esse pessoal a continuar produzindo e, consequentemente, gerando oportunidade de trabalho, gerando renda para aquelas famílias e para outras pessoas que acabavam se congregando a esse tipo de atividade. A merenda escolar, nos lugares onde a compra de alimentos podia ser feita diretamente do sistema de agricultura, de produção agrícola familiar, tinha qualidade muito melhor, porque a produção ia atender às demandas das escolas, e as escolas iam comprar aquilo que era regionalmente produzido, por preços compatíveis, que eram definidos efetivamente até através de processos que uh, garantiam que os preços eram os menores preços possíveis de ser comprados. Portanto, nós tínhamos aí um conjunto de programas que gera, geravam benefícios, tanto do ponto de vista do sistema produtivo, a produção passou a ser mais ativa, as famílias passaram a ter mais espaço de trabalho, os alimentos eram um alimentos de melhor qualidade, que, consequentemente, tinham um valor nutricional, e, com, com isso, efetivamente, melhorou significativamente a vida, principalmente nas populações, nos lugares onde vivem as populações mais empobrecidas. Bom, mas é importante nós sabermos que este é um ano de eleições municipais para a prefeitura, e para as câmaras municipais. E esse assunto deve ser debatido. É um assunto que deve ser levado para ser tratado com a comunidade nos lugares onde as eleições vão se fazer. E os candidatos têm que se apresentar com propostas de geração de possibilidade de fome zero, de produção de alimentos, de compra dos setores mais empobrecidos e das famílias... Uh, da produção familiar, dos assentamentos rurais que produzem alimento de boa qualidade e que podem movimentar a economia do lugar. Isso tudo é muito importante, que fique claro que os governos não podem trabalhar apenas para comprar produtos dos mercados de grande consumo, dos grandes vendedores, mas tem que se articular principalmente com as populações mais empobrecidas, que estão vinculadas à possibilidade de produção de alimentos e, consequentemente, através dos seus assentamentos, das hortas urbanas, das hortas que margeiam as cidades. Tudo isso é muito importante. Isso deve fazer parte do plano de governo, dos candidatos a prefeito e a vereador dos nossos municípios. É fundamental que nós tenhamos condições de observar os planos de governo daqueles candidatos que se apresentarem nos nossos municípios e que eles tratem exatamente dessa temática. A produção de alimentos e a garantia da segurança alimentar e nutricional para a nossa merenda escolar, para a nossa população mais empobrecida e para garantir que os processos produtivos das áreas rurais atendam às necessidades da realização da vida para todos os seres humanos. Esse é um tema que eu gostaria muito que fosse tratado com o nível de profundidade necessário pela população brasileira, pelas populações das nossas cidades, das nossas áreas urbanas. Nós temos que produzir alimentos e matar a fome da nossa população, produzir alimentos, gerar oportunidade de trabalho e gerar condições para que a fome tenha saciada, seja saciada, que tenha disponibilidade de mercadorias para atender todas as pessoas da nossa comunidade. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana.